E aí, galera do canal, aqui é o então, Zubit e hoje estamos com mais um vídeo. Hoje eu vim testar o Blue Legends. Eu nunca joguei, eu joguei um motivo só que não, joguei muito pouco, joguei tipo uns um mês no máximo, parei, não fui muito fã, mas esse aqui ficou a cara do diabo. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou, essa é a minha sim, então, não foi mal. mas essa é só de... Sub então não tem como descobrir qual é o login que eu uso pra entrar. Beleza? É, eu não conheço o jogo, vou conhecer agora. Tô jogando uma pessoa, tá jogando desde as 9 da manhã, né? E agora são que ah. horas? São. 1 da manhã. Só o vício. Convenci ele a mudar pro servidor que eu tô. Eu tô querendo servidor 3. Pra quem não quer saber, o jogo tá muito bonito, foi tá muito lindo. Cara, me diz Tô. aí o que, que cada faz, cara. Um o que cada classe faz, cara. Vou começar com o Senor. O que cada classe faz? Senor. Calma aí, calma aí, você quer que baixe um pouco o seu eu estou escutando muito alto. Aí fala agora. Beleza. Senor, cara. Me fala um pouco sobre ele. Consegue me falar? Sobre essa classe? Ou quem conhece? Clássico equilíbrio de defesa entre ataque baseado em seus altos pontos de defesa e vida. Sua especialidade são poderosos ataques em áreas em função. Ah, aqui tá dizendo mais ou menos o que cada classe faz, então tá de boa. Devastador, educação. Você tem que ficar mais esperto se você já jogou LOL? LOL? Já. É, joga. Então, ele é tipo um LOL. Ah, é tipo um formato tipo de runa de LOL. Tipo, eu cada tô, tô, poderzinho cara, que você upar Esse jogo tá igualzinho de Diabo, cara. Diabo tem runa, tem tudo. Então tá, então. tá a de diabo, velho. Se então. der para jogar no controle, tá ótimo. Tá muito zico esse jogo, cara. Hum? Tá pobre tá demais. Tá. Eu vou mudar você do 3 só para poder participar da. Você se eu for gravar os jogos, essas coisas assim. Eu vou gravar, pode participar. Poderoso. Oh, cara eu sempre gosto de jogar de arqueiro, velho. De caçador, Na Ah, domador. mano, eu vou jogar mais com... Hum, hum. Essa minimizadora é o que eu tô interessado. Ela faz o que essa minimizadora, cara? Baseada ah, tá. em, em suas habilidades. Exportador, poder perdido, controla objetos, mentes, hum. manipula livremente as armas, ataque à distância, imobilizar, controla... Não, ela controla os personagens? esse tá esse equipar, explicar, equipar, serão as roupas que eu vou usar ou isso não afeta o jogo, São as possíveis roupas dela? <risos> Sabe me não... Oi? Esse equipar aqui, quando eu criar o um personagem, muda alguma coisa no jogo ou não? É só... Hum, não. Não, é só aparecer, Ah, você tá falando que você tá mudando a estatística e... do, do campeão, do personagem? Tá tá é, eu escolhi a metriz, eu tenho embaixo. Equipar, eu tenho 5 opções isso aí não muda em nada ah não isso, assim muda só quando você for andar no boneco por exemplo é corpo dele entendeu como é que você quer como é que isso é que, quer a definição do corpo das armaduras como é que você quer o tipo de armadura dele. e quando você for adquirindo vai aparecer entendeu pô cara chifrudo eu achei da hora hein <risos> chifrudo é legal sabe, é, no não serve Deus eu peguei o espadachim, ah, né? mano E eu dá, tô com bastante coisa, muito não dá top dá pra mim mudar pra homem, essa ele 3 é pra homem, velho Mago, vamos ver mago, mago É, o Mago mag é o mais forte que tem Não. Só que ele também é um dos que toma muito dano, tem pouca defesa espadachim, espadachim. eu Eu recomendo mais o espadachim, mano porque ele tem bastante defesa Bastante mobilidade de jogo As skills dele são muito boas Dá muito Cara, dano. Isso que me pecou, eu não posso escolher uma mulher nas classes Vou pegar a mulher mesmo Agora, se você fosse, vamos como você vai jogar com gente Aí é bom você jogar com sempre, tem tanque, por exemplo O senhor, o senhor, ele é um tanque, então você quer meio um palmar de logo Tem o, o que tem que dar dano, o que tanca, o que atira de longe, isso é uma massa, ah, onde, velho? É tipo... onde que eu, que eu seleciono o que eu quero? Não tô conseguindo? Ah, não posso Porque escolher tô... a miletriz? Opa! O boneco pode tipo, escolher a cara, escolher a, ah, a, a, a, a, a, a satuaia coisa... Eu não posso escolher a meretriz, gente Que merda Como você... você vai jogar direto? Ou você vai só fazer lá mesmo pra parar? Eu não vou gravar no se a galera gostar Ou se eu gostar do jogo também eu vou trazer pro canal Pô. Mas vou trazer mais se a galera gostar Porque se você gostar tá, eu vou jogar de tanque pra poder tancar Ah, dá pra escolher aqui Mano o Kahura Isso aqui é maneiro, hein? Kahura, isso aqui é massa, hein? Cara, ele pegou magma, mas não vou não. Caraca. Você pegou quem? Você pegou a. Você pegou o mago ou você pegou a espadachim? Cara, eu peguei a espadachim, mano. Caraca, ficou bonito, mano. O roxão. Parece uma Akuma. Bem possuído. Tem aquele cabelo da Akuma? Ah, é o primeiro cabelo que eu lembro da Akuma. Deixa eu ver se tem outro cabelo. Ah, o Akuma ficou mais maneiro. Caraca também ficou nele, hein? Emo! <risos> ficou feio demais. O, o meu espadachinho ficou com o cabelo todo branco. Ah não, esse é o Cadê o cabelo preto? Caraca! Bota o cabelo branco, você vê que zica que viga, mano. Dependendo da cara que você colocou, mano. Nossa, fica zica demais. É uma cum, lá. É uma esse aqui. Tem muita coisa, o jogo ainda ele não tá com 100% de... Aquela correção 100% não, porque tipo, vai ter hora que você vai andar, você vai querer matar, ó, fazer as missões e vai, por exemplo, ah, vou matar um, um dragãozinho, ele não vai aparecer, mas você vai estar tá batendo nele, entendeu? Ele tá meio bugado aí do jogo, tá 100% corrigindo os erros. Ficou bonito, ficou bonito, cara não sei se eu pego a... acho que eu vou pegar a mesmeriza... a mesmeriza do... ah, tem que ser essa aqui, tem que ser essa aqui, ficou bonito criar personagem o nome vai ser Zubit Gamer. tem como colocar espaço, barra tem como fazer isso aqui? tem? Nossa, Zubit arroba é isso pô mano... O, o único platform. campeão que não tá dando pra jogar ainda é a Mesmerizador É, ela, eu que... o único ela. Que... é o que é tá tá. tá. tá. ah. ah. oh. tem que o tá tá indo, Qual é que dá pra você? A gente tá curtindo passado, tá lindo. Né? Pode falar, já voltei o som. Você viu a pena de modo baixas? Não, que modo é esse? Uma cor. É uma cor, mano, que tipo fica meio azulado. Ah, eu joguei azul. Pera! Tem loucura de, de, de e bruto, pera, loucura e bruto Equipamento principal, espadão, atributos, ataque Habilidades, ah, então eu posso escolher bruto Lâmina Gêmeas, ah, eu quero usar outras lâmina, cara Lâmina Gêmeas, Não, cara. Esse, esse jogo tá muito pica, mano Você, você, vai, você vai ficar doido se esse jogo, ah, esse lâmina, jogo. Oh, lâmina Gêmeas ele tanca mais Com uma espada ele dá mais dano, ele tem menos despesa Agora, ah, eu quero ser equilibrado então tá, alguém sabe me dizer qual são. Olha que da hora Tá W e Ah É Q, W, E, R, T E os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ou 7, 8 Caraca E você usa todos os botões do mouse Aí tem o botão Z, X e é o Will inventar, o M é mapa, o N é.. Por que eu tô todo equipadão? Ah, mano. É. É, é, é, tutorial, aí né? no comecinho é o tutorial, esse aqui é todo equipadão. Eu tô criando um personagem aqui mano um esse Ah, é massa véi Massa Ah velho eu trollei Aí ó Então tá Mate, soldados. só cheguei em frente, né? Vambora. Ah, essas zona bonitona, hein? Ai mano, eu perdi minha cor do meu cabelo aqui, colocar o problema de maneirinha. Dá pra jogar no controle isso aqui? Hum. Ainda ah, não claro. sei, não, não testei. Pera, a gente começa agora. É, configurações. Atávio, aqui teclado, mobilidade, gente, tinha que dar para jogar com esse controle. Gente, tinha que dar para jogar com o controle. O jogar com o controle? Com o controle seria ótimo, velho. Aí tá de diabo cara. Acho que não tá muito assim, igual não, porque ele é a mesma coisa do mundo antigamente Ele só melhorou o design com coisas, essas coisas assim tá em português também, o Moodle era português ou não? Não, o antigamente, antigamente, que eu lembro não Tem principal, já não o pode aqui Tá igualzinho o diabo Mano, agora eu não sei se eu faço ele tanque ou se eu faço ele Mas o gráfico de Moodle não era assim não, cara Esse gráfico tá top, não dá? Acabou a mão. Tá, Cai, mas igualzinho diabo, cara. igualzinho diabo. Fazer ataque. É. Mano, antes não sei se eu fazer esse bicho full defesa, eu faço full ataque, mano. Eu peguei o primeiro, senhor. Ah. Beleza. Missão, espaço, é. Mano, ah, é? nossa, minha coisa tá muito top, velho. Né? Eu cansei de todo esse, nossa. Eita, varaça, O jogo tá bonito, gente. Vou fazer só hum, um muralzinho aqui. Não, tá lindo, cara. Cê Cê tá lindo. Você não viu nada ainda, você não viu nada ainda. Nossa, eu tô muito lindo. Eu ia apostar o LOL hoje, mas, meu, vai ser meu. Não, mano, eu, eu fiquei sem jogar LOL de ITER. para jogar esse aqui, mano. Eu aí mano e tá muito lindo, cara Caralho, tá muito lindo. Não, eu apostar LOL e o time tem CDZ. Meu, se você joga aqui fica ficar melhor que o CDZ, gente, minha conta do CDZ, posso sortear, dar pra alguém, sei lá, velho. Nem que eu curti isso aqui. Não, você, você ainda vai ver quando você fizer as missões, mano. Você tem uma parte que você Não, se consegue cara, entrar de 5 no clã, mano. Muito, é mas muito top, mano. Você Meu vai com 5 e com mateus caras. Tá muito massa, Calma, você não é nada. Por que você ia ser jogado já, velho? Não, primeira vez, cara, cai tá muito foda. Porque. Lança, é. lança Mano, são 9 horas, mano. mano. eu acordei 8 horas da manhã e fiquei esperando, mano. Ai, cara, Fiquei tinha... esperando. Não, tinha que dar jogar é muito controle, cara, porque eu joguei é... Diabo no controle. Ah, se acostumou. Caramba, vou... pegou o mano Só faltando dublagem, hein? Tem dublagem hum. não? Ou é só legenda? Não. Hum. a legenda. Cara, cara, eu vou ter que ler a história. Eu vou jogar esse jogo pela história, desculpa, gente. Last então, não muito tempo. É isso aí. Mas isso aí, dizem que a gente vai ter ainda mais pra frente. É, as paradinhas. melhorar ainda, muito mais ainda. Aham, uhum, vai colocar do dublagem, muitas é, coisinhas. Eles estão pretendendo colocar isso. Tá tudo na, na coisa que tá falando lá no Pô, fórum eu, deles. Eu, eu tenho uma pergunta pra fazer. é verdade que a galera tá falando que esse jogo não tá p a única coisa que tá vendendo de cash são customização. É verdade isso? Verdade. Tem, tem cara que já acabou de, de entrar, mano, e já. O cara já colocou. Então veja, eu sei quem foi que colocou, mano. O cara falou assim, mano, acabei de colocar mais de um reais cash, eu falei, caralho. Aí eu cheguei perto do cara, mano. Adivinha a roupa dos caras, mano. Só visual O cara já tava com a asa, mano. Na asa lendária, já tava, eu falei, caralho, como assim? Os caras tá com essas asas assim picas. Mas, a, mas só, é só aparência, né? É, só aparência, mas o que de habilidade mesmo, de poço não aumenta muita coisa. É eu tem que pegar leve mesmo. A level mesmo. Não, assim, aumenta assim De acordo com as consequências de armadura Vamos pô, você acabou de pegar uma armadura Ah, ele é defesa 20 não, mas Aí não você pergunta. pega uma outra Pay to win. Não é, não precisa gastar dinheiro pra ser forte Não, não precisa É que nem logo tá mano Tá ótimo, puta que pariu Mas tem gente que como é, é Aquela pessoa assim, ah mano, eu quero ser melhor que todo mundo Primeiro, eu quero ser o rank top Primeiro, tá ligado Aí tem que ser essas que pessoas aí mas pô, então se gastar dinheiro, muito dinheiro fica forte, então. fica Você vai, vai comprar vai comprar cash, você vai comprar coisa que a gente vai pegar, mas não agora, a gente vai pegar daqui a um tempo. Ah, entendeu? então o cash serve é para comprar itens de aparência e vender, certo? Para comprar os itens certo. de quem dobrar. E você, e você também pode pegar, se você pegou um item raro, lendário, alguma coisa assim, você pode pegar e vender também, você canal colocar na loja e colocar o preço que você quer para vender. Tem várias, Tem não... várias cidades, né? acho que tem Círculo uma, dois, duas, três, Onde quatro. Estou... Você não lembra disso? Você sabe disso. Cara, achei da hora. São... são. São seis cidades. São seis, são seis cidades. estão ah, tá muito bonito. E, no No, no, no servidor é americano 2. Que... Eu já tô na, na quarta cidade já, né? mano. Fazer missões direto. Gente, é o seguinte, eu vou mudar aqui a câmera, peraí, pra não atrapalhar, porque eu tô vendo que tá atrapalhando o um negócio aqui. Espera eu eu no comecinho, já tô terminando o tutorial já. Já, puxei pro canto. Você é, tá onde? Ah, é, tô na cidade, acabei de chegar na cidade. É. Encontre... Tô. Ah, mostra pra onde eu tenho que ir ou não na Quest? Hum? Ah, se eu clicar nela, ela vai pra Quest, né? Hum. Não, não não não vai ser sempre. Assim. No, no começo. Vai. Não, Mas deve... vai ter as setinha que vai ter indicando no mapa. Vai ter a setinha de como? Vou mais. fazer um exemplo. Aham, uhum. isso aí. Ah. A, as caixas amarelas e as caixas já do mapa. As azuis são as, as diárias. E as, e as, as roxas são as caixas que você ganha. Ah, esqueci o nome da, da pô, moeda né? que é, isso não, é não, não é poupar não, é uma moeda ah, que você ganha mas Fica é uma setinha no mapa, mostrando onde tem as quests, onde tem que ir né? Isso é, Tá igual o diabo, cara, tá igual diabo Cara, tá bonito é, Eu tô na, na cidade já, você tá onde? Eu tô... Cara, como eu te mando PT? Ó, oh, o meu nick é, é, é Lux, l -U, u É igual você no Discord, bota o Z no final Lux. Olha que eu tô te procurando, fica na cidade principal, sou... meu nome é ZubitGamer Aqui você quiser aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, ó. Aqui. Como é que que eu PT? PT? aquele que tá? Aqui em mim. Clica é. em mim. Combinado. Aí depois você vai lá na minha fotinha lá, bota direita, aí. Caraca gente. Ai. Vou jogar esse aqui, vou tal o vídeo. sete minutos, vou fazer meia hora de gameplay. Vamos lá. tá Top no jogo, não tá? Cara, <risos> você pega a missão aqui, já pegou a missão? Já, já peguei, já, já tô indo lá pra minha Cara, ele tá muito lindo, cara. Tá muito mal. É hoje, eu, é hoje que eu não durmo <risos> Mano, então somos dois <risos> é, hoje, eu não durmo hoje, cara Eu não durmo Jogar sozinho é mó par, mano. jogar com gente na qual é massa Eu tenho um discord lá no canal Eu vou deixar na descrição Pra galera que for jogar mu vai estar tá lá Pra se interagir Já tem dois caras lá que tava, vai estar tá pra jogar Também tem um discord severança lá vai ter uma galera que vai jogar aqui. Opa, opa, dinheiro é B onde que é o de inventar. O inventário é o I. Opa. Gemas mágica, Zen, pontos de contribuição de guild, tá? Qual que é o onde fica o cash para saber? Ui. Caixa Ui. mágica. Ui. Aqui. Pera, caixa mágica. Esse bagulho é importante, né? Eu tenho um ponto para distribuir, certo? Ataque, penetração, taxa de crítico e dando Beleza. Não vou mexer nisso agora. Estão quebrando o bagulho aqui, velho. Você já viu já onde, onde que são as runas, já, basicamente? Tipo, tipo as runas? Como assim? É, tipo né? runas. tipo runas. Você já chegou a ver já? Como é que é? Como é funciona? Não, não. Aqui eu, eu não sei, vou mostrar. Eu quero saber isso aqui, ó. Caixa, caixa animática. Z. Aperta Z que tu vai aparecer. Eu tenho um ponto para distribuir ataque. Por defesa, ah, tá. e Isso daí eu recomendo você focar no ataque e na penetração. Igual tá. no meu tá conta, eu já coloquei 10 de AP, aí tava 7 de penetração, aí ainda tava já no 5 de crítico e 5 de dano crítico. Eu deixei assim no meu. E cada level que você vai pegando, você vai ganhando uma pontuação. Tá. Aí você tá fo foca sempre penetração tá. em penetração e ataque. Vai, vai me explicar. Ah. Cada personagem tem uma coisa melhor, né? Isso, depende do, do personagem do seu. Como esse espadachim, ele é focado em dano em é. dano e, e defesa, aqui, né? Não precisa Olha, ter muito HP, mas ele é aponta a defesa. É possível equipar uma habilidade recente. Ape é, recente no espaço habilidade, clica com o botão esquerdo no atalho de habilidades. Aqui. seria a letra K. É possível verificar informação sobre as habilidades do equipar os seus habilidades. Habilidades superiores com as, Como assim? As habilidades superiores ficam disponíveis no level 25 e 45. Ah, tá. Então as habilidades. essas aqui, superiores, certo? Tá. aí cadê você? Você tá falar, ainda? Como é que eu destravo? ok Você sai das as parênteses Não, mas. Eu é... aspas. Eu tenho uma habilidade pra ativar aqui, cara. Okay. Como é que eu faço para ativar? Não entendi. Como é que eu, fa Como é que eu faço para ativar a habilidade? Não ativa automaticamente. A cada level okay. que você pega, ela vai. O W, E. Mas ela falou que eu tenho que puxar. Ah tá, dá certo. Você clica, clica nela, botão direito em cima do Q. Eu clico no botão ah. direito em cima do que? Ah, tá não, você... ah, Entendi, entendi, entendi, relaxa Beleza Mas esse aqui tá no botão esquerdo, então como é que eu desequipo ela? É, mas desequipa? Desequipa Depois eu monto você... Opa, tem... Tá tudo onde tudo eu um já o portal, portal, calma Calma calma, calma, calma, calma, calma, <risos> calma. Tô lendo tudo, cara. Calma. Respira, mano. É tu, tu jogou desde as 9 da manhã. Eu tô jogando 1 hora da manhã. Eu, tu, tu, eu tu, teve, tu, tu, tu teve muito mais tempo que eu aqui. Calma. Eu tô muito forte lá já, mano. É que eu tô. Pô, tu me carregou porque você servidor três. Ó, pera. Mesmo informações essenciais para. Aventurar no continente, beleza. Movimentação automática, um, gente clica o botão direito no local do mapa ou ma Beleza, tu clica onde que tu quer ir no mapa e ele segue. Ok, isso já foi bom. Escolhe todos os itens próximos de uma vez. Aperte a tecla F para pegar todos os itens. Oh, isso, isso aqui é bom. F, a tecla F pega os itens. Ok, isso, isso é bom. Pega os itens. F, não desconhecer. Bora. Shift e Alt e Shift, teclas são teclas de funções, segura a tecla Alt para controlar a interface ou clicar com o botão direito em outro personagem, carregar o medu. É, ao segurar Shift você pode atacar sem se mover, tá, Clear. segura o Shift ataca sem se mover e Alt eu não entendi o que faz alto <risos> certo, ó, oh, Shift você tá em outro lugar? Tá, ah, você tá lá em flor. Em, na floresta, abriu uma varinha Você tá lá... Onde, eu tá aqui, da, onde que eu boto minha segunda espada? Ah, você ganhou uma espada? Ganhei Só você clicar que ah, ah, com o botão esquerdo Já botei as duas já Mas você tá em qual mundo, mano Você tá falando essa Acho que você tá no, no outro portal Eu não no meu portal aqui, né? Right? Ah. Ah. Me dizem, me falem em qual canal você tá? 35. Caralho, 35, 35 canal! Ah... Já. Tá, não! Nice. No servidor 1, no servidor 2, são 60 canais, pô. Caralho! Não <risos> sei daqui a é um pouco ainda. Aí, ó, olha, aperta M, que você vai me ver lá no mapinha agora. É, tu, tu é azul? É, eu sou azulzinho. Não, eu sou Oi. o verde. Olha no mapa. Não, tô te vendo, não Quando você tá em então, clã, né? aperta M. Ah, já ativei já tá um monte caralho. Nossa, essa habilidade eu gostei. É, o meu é muito top, mano. China. Eu vou focar em. Eu vou focar em colocar. Eu não sei se eu... Eu vou focar nessa ah. 10 de AT, 5 de penetração, 5 de crítica e 5 de dano crítico. Aí depois eu vou focar em defesa. Esse cara aqui é full tá defesa de foto. maneiro, cara. Vale a pena jogar, não vale. Sai já. Melhor que LOL. Melhor que LOL. Ah, eu sei que fã de RPG, cara. Nessa! Tu tá estressado com o e é Só se vir pra cá. Oxi, tem alguém me batendo na impressão minha? Peraí, os bichos se você passar perto dele, te bate. Aí, no inventário, é, cada item que você for pegando, você vai defesa, assim, ah, não, não não pega a defesa, assim, sempre pega. E no, não joga fora, não joga eles o fora. Quê? Você pega. Oh. Irmãos, você ganha uma armadura de, de corpo, de peito. Aí você ganha uma outra, você pega a maior, depois você pega e vende. Ah, vende a de menor. Então, você não perder tipo... Não, se você vendeu, não. Se você tivesse jogado fora. Não, não vende nada, gente. Tá tudo aqui. Não, não hum, joga mesmo. fora, não. Não, tá tudo aqui. Opa, peguei e, uma. Depois. Pegamos uma calcinha, gente. Pegamos uma calcinha. O the hell does the army actually do? Vamos usar essa aqui assim, que eu acho que eu dando um pouco dano. Ataque e penetração, né? colocar um de ataque e penetração. Ok. Temos mais um ponto. Vamos dar mais um de ataque. Beleza, vamos lá, vamos fazer a quest. Ixi Maria, mensagem. Toma mano, peraí que eu vou botar um amigo aqui. Vamos lá pro meu Discord, na descrição pra tu aí, o link me encontra lá, pode ser? Beleza, pode com ele lá. Calma, gente. Pronto. Coisinha é, aqui. voltei. tá. Olha, ele tá batendo, cara. Vai. Vai. PVT aqui deve ser, deve ser um pouquinho difícil, né, cara? De fazer. Deve ser mais parado pro VP aqui, né? Vem, tá está aí, parceiro. Tá me ouvindo? Alô, está me ouvindo? Está me ouvindo? Agora, agora eu tô te ouvindo. Ah. Tá, tá, tá. Se, é só, Se liga, tá tu mal, consegue mal. mandar pro cara aí no Discord perguntou pro... oh, que perguntou pra. Consegue mandar pro cara no Discord o. Mandar o link... PT pra ele? Não, o link, o cara do Discord aí pediu o um link para baixar o jogo. O parceiro o né? link para poder baixar o jogo? É. Manda aí pra ele, manda pra ele. Nossa, velho. Cara, tá muito bonito o jogo, cara. Demais, mano. Tá muito bonito. bonito. Porra, cesara... Pô, melhor vocês Era feia pra caraca uma, uma coisa que eu achei muito, muito assim, muito top. aqui é no. Que no. No mundo antigamente, pra você ter as asas, montagem, essas coisas, você tinha que colocar cash. Esse aqui você não vai precisar mais. No nível 30, 31, você vai pegar asas, vai pegar. Vai pegar. Montaria. Você vai escolher o lobo ou o cavalo. <risos> Mate as aranhas tá tudo em português hein, cara? Tô sem comparação gente, tá muito lindo gente, eu vou continuar jogando Ah fiada Ó ah, gente eu Vou continuar gravando aqui Não, deu meia hora de vídeo Vou continuar jogando gente Se inscreve no canal Compartilha Se vocês quiserem que isso continue no canal Deixa seu like Comenta aí se bater pelo menos, cara, pelo menos 20 likes eu continuo, porque nunca no vai nos medir que bate 100 likes, 70, assim, mas aqui eu vou pedir pelo menos 20 pra começar, porque é um jogo novo, então, 20 likes e a gente continua esse jogo, 20 likes. Se inscreve é no canal, já vou pai esse vídeo agora. Espera aí que eu vou poupar esse vídeo, beleza?